Oi turma, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre processos. Vamos utilizar aqui o programa iftmd, que foi feito especialmente para a nossa prática. Bom, para listar os processos, vamos utilizar o ps simples, que mostra poucas processos, e o ps ax, que mostra mais processos, além dos que estão rodando no terminal. Por enquanto, nós temos só dois processos, além dos processos não listados. Para nossa aula, vamos rodar este programa iftmd que ele roda em segundo plano, então digite ftmd e o seu nome. Para verificar se foi executado com um sucesso, verifique o arquivo de log usando o comando TAR que mostra as últimas 20 linhas do arquivo. Seu nome tem que estar lá dentro. Bom, agora vamos ver os programas em segundo plano, com o PSAX. Verifique que o processo IFTMD está executando com o PID 121. Agora vamos encerrá-lo com o comando kill. O comando kill recebe o pid, que é o 121. Então ele vai matar o processo 121, que é o iftmd. Bom, vamos verificar com ps. Ok, foi finalizado. Não consta mais na relação. Agora vamos rodar três instâncias desse processo iftmd. Basta executar iftmd três vezes não precisa colocar o seu nome, porque ele já está gravado no arquivo. Então vamos rodar IFTM FTM três vezes. Pronto, agora vamos verificar. Então está aqui, ó. Ok. Processo 126, 128, 130. Agora vamos encerrar esses processos com o killall, que encerra pelo nome. Então killall e FTM verificar, ok, encerrados na aula, vocês aprenderam a listar os processos em execução e encerrar os processos com o kill e o Q all até mais pessoal